Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E aí, cadê o coelhozinho? O que, que vai ser esse vídeo de hoje, Cauê? A gente vai furar a parede. Vai fazer o quê? Furar a parede. Furar a parede. A gente vai colocar uma cortina na sala. É isso? É. Quem que vai colocar? Dois, dois. Eu e você? É. Então toca aí. Você vai dar certo? Ah. pessoal é isso aí hoje a gente vai colocar a cortina na sala ontem eu coloquei a cortina do nosso quarto fiz um cantinho bem legal lá não terminei ainda mas depois eu mostro para vocês como tá ficando o Thiago está ali editando o vídeo né e aí pessoal, beleza? Arrumando o vídeo. A casa está uma bagunça porque a gente tá furando, colocando cortinas, coisas. E eu vou colocar essa cortina aqui que eu já tinha. Vou dar uma lavada nela e colocar aqui. Eu coloquei a do nosso quarto ontem. Vou lá mostrar pra vocês. Ontem eu coloquei essa cortina aqui, até tá toda bagunça aqui ainda no chão. Comprei ela pela internet. Bem simplesinha, mas eu adorei. E eu tô fazendo um cantinho aqui, ó, para tirar as fotos de looks. Meu do Thiago, do Cauê, né, Cauê. Sim. Então, se você tem uma loja de roupa e quer mandar uma roupinha pra gente, a gente vai fazer um reels, vai fazer uns negócios, umas fotos bem legais aqui para vocês, ó. Vai balangar? Eu vou Não vai tá Cuidado, que foi a mãe que furou e colocou. Não confia muito. Eu vou terminar, gente. vou colocar a flor dos dois lados aqui. Vai ficar um cantinho bem legal. Né, Cauê? Então, bora lá colocar essa cortina da sala. E eu vou ver se eu consigo fazer também um varal e colocar uns quadros de, decora... de decoração que a gente tem. Eu tenho dois quadros do Cauê de foto e eu queria colocar aqui pela casa, mas eu ainda não sei aonde eu coloco. Mas primeiramente, vamos colocar essa cortina da sala. Bora! Vou fazer as marcações agora. Tá trancando, né, mamãe? Pode, tá Tá que tá, tava tá na sua mão, amor? O meio da janela. Pronto, fiz as marcação. Agora eu vou furar. Daí pra mim, qual é a furadeira? Não sei se vai dar certo, hein? Dá. Não aperta, hein? Vou tentar colocar uma, uma broca maior, um furo maior. Gente, eu pedi ajuda pro Thiago porque eu fiz um buraco ali enorme. Vamos ver, faz, amor. Você vai conseguir? Fih, é uma viga. Como você vai querer que fure uma viga? Então, fura para baixo ou pro lado, não sei. É que eu queria o mais alto possível para ficar curtindo bem grande. Eu vou tentar aqui, mas não vai, né? Amor? Vai fazer mais um buraco daí sem tentar, sem dar? Ué, então vai ter que fazer aqui. Vai ah, ficar feio, né? Ah. Tenta pra você ver esse daí. Fura? Não. Não. Então fura naquela outra marquinha ali, depois vai ter que tampar esse buraco. pegar uma broca mais fina. E trabalhando. Cara. Você vai fazer um furo mais fino? Sim. Já Falei Meu marido de aluguel. Agora ele vai dar um jeito aqui. Sem gostar. Ele odeia furar a parede, mas eu sei que ele vai conseguir. Não desista dos de seus sonhos. Ah. Mostra a sua cara de felicidade pro pessoal ali na câmera, mostra. Eba. Não, pela Thaís, a casa vira uma peneira. Eba! Ai, ah, deixa eu mostrar o quintal como que tá. Olha como que tá bonito. Tá verdinha a grama já. Aqui o Thiago ainda não terminou. Vai dar certo, Thiagão? Eu acho que não. Eu ah, Thiago. Eu acho que vai, mãe. Vai barulho fruta do outro lado. Estourou! Mãe, estourou do outro lado! Mãe, tem um buraco gigante lá. É, mas era do ar de antes. É. Não é agora que a gente tá fazendo. Isso já tinha. Ai. Agora você acha que a broca vai broca 8 ou a 6? Por que o outro broca? Ou oh, oh, oh, oh, a bucha. A 6, ó. No martelo. Martelo de plástico. Será que vai usar? Ah, mas esse aí também tá dando cuidado. Pra Porque essa broca é 8, você fez a broca 6. É, mas isso aqui não é 6. Isso aqui deve ser 4 ou 2. 6, Tiago. Então, na hora que estiver quase pronto, eu volto com vocês. Senão vai ficar um vídeo muito comprido. <risos> Colocamos, coloquei o varão, a cortina. Por enquanto vai ficar essa cortina. Mas depois eu quero comprar uma outra mais bonitinha. Mas por enquanto vai ficar essa, um velzinho só. Parece que ficou bonitinho. Tudo branquinho? né? Agora eu vou lá fora que eu quero tirar aquele armário. Olha a cor da piscina, pessoal. Choveu não, muito. Mas... Ficou os negócios no fundo. Né? Você vai conseguir limpar essa água? Sim, vai ali. E o duro que tá, vai chover de novo. Vai chover, mas tem que dar um jeito de limpar, porque Sim, tá, né? tem que aspirar ela, jogar os produtos pessoal dá... Nossa, a piscina dá trabalho, hein, cara? E depois vai ter um jeito de pôr a lona nela. É, a gente comprou, né? Chegou. Chegou a Cadê lona, ela? mas... Ó, tá gente, aqui, ó. A gente tem que recortar ela. Entra. É, eu comprei pela internet, só que ela vem quadrada. Aí depois que tiver tudo limpo, Tiago Thiago tem que entrar dentro pra recortar certinho. Dentro? É, porque tem que põe ela por dentro. Pessoal, e o armarinho que eu tava falando é isso daqui, ó. Tá muito feio. E eu vou tirar. E o que, que eu tô querendo fazer? Essa parede aqui, ó, de decorações que vocês mandam. O que, que vocês acham da ideia? Tem muito escrito mandando coisinhas pra gente. E eu queria colocar nessa parede aqui, é pequena, eu pensei até de colocar nessa parede aqui, ó Que é do lado da televisão, olha lá o negócio de sinuca que a gente fez, ó Mas eu não sei, porque aqui é muito grande, pra encher e é muita coisa Então eu tô achando que por enquanto eu vou colocar nessa daqui, ó Até uma inscrita mandou coisas pra gente recente, né Thiago? Mandou Vou mostrar ali pro pessoal Ó pessoal, essa daqui quem mandou pra gente foi a Fernanda, de Florianópolis Ela mandou a cartinha aqui, ó, de Palhoça ela mandou pra gente Esse... esse, Ah, tá, é decoração, né Depois que li sobre os males Da bebida, parei de ler Mais <risos> cerveja Achei lindo E ela mandou também esses daqui, ó Que são portas Panelas Só que eu tô achando que eu vou pendurar, ó Que eu achei tão lindo Só que também porta panela eu não tenho É lindo Ela e o esposo dela que mandou Deixa eu ler o nome aqui Fernanda e Itamar Muito obrigado, Fernanda Itamar, Deus abençoe vocês Olha que coisa mais linda E vocês vão ver na parede, hein Pessoal, vocês viram que eu tirei o quadro ali? Mas mostra lá, tá Calé, ó. que tá filmando aqui. E o quadro não, o armário. E ficou com a marca, né? Então vou passar uma mãozinha de tinta. Eu tinha uma tinta aqui, eu não sei nem se a cor, vai tá legal. Vamos fazer uma gambiarra. Filma certinho aí, Calé, pessoal, vem. Tá bom. Nossa, eu acho que essa tinta é cinza. Ah, Eu também acho, mãe Olá, Olá, pessoal Olha, meu, lá pintando. Aí sim, né, mãe? Sim, hein? Tem mil e uma utilidades É Fala aí qual que Fala aí qual tinta que é Eu não sei qual tinta que é É o restinho de tinta que a gente tinha Eu não sei pintar, gente meu pai sabe muito bem. Na hora que eu estiver acabando aqui, eu venho mostrar para vocês o resultado. Acabei de passar uma mão de tinta. Eu acho que não ficou bom. Eu vou ter que esperar secar agora. A gente vai ficar uma porcaria. E eu coloquei o aquela coisinha ali, ó, em cima. Você assim. não quis furar a parede nada aqui. Mas aqui, eu acho que a pintura não ela fica boa. Infelizmente. O Thiago já jogou deu, deu os produtos na piscina. Tá limpando o quintal agora, abriu o sol. Calor, hein? O que, que você achou da minha pintura ali? Eu nem vi, Hã? Eu não vi, não. Você não viu ali aquela primeira mão? É. Não ficou bom, não, né? Hã? Ah? Não ficou bom, não, né? Não tem que esperar como... secar, né, não pra ver. Tem que esperar ver. secar pra ver, mas olhando assim, não ficou muito bom. Ah aqui ó, o Thiago já jogou os produtos aqui agora vai tentei mais limpar, tá uma bagunça aqui, ó ai ai, bora pessoal, então ficou assim, pintei, secou e eu já coloquei as decorações ó, achei que a pintura não ficou tão ruim não qual é a nota que vocês deu aí para minha pintura? aí eu usei os mesmos furos que tava aqui do armário até ficou um furo aparente aqui, mas não tem problema e agora parece que tá faltando alguma coisa aqui, ó Então eu acho que eu vou comprar alguma coisa pra por aqui Ou vocês que querem mandar uma lembrancinha pra gente A gente coloca aqui, ó Eu quero colocar aqui, eu quero colocar naquela parede ali então, pode mandar lembrancinhas pra gente, que a gente vai colocar aqueles dois ali, ó, foi a Fernanda que nos deu, já coloquei ali. E ela nos mandou outra coisinha que eu mostrei pra vocês aqui, mas aqueles lá eu não vou pendurar, aqueles lá eu vou usar como descanso de panela mesmo, que eu também não tenho. Esse relógio aqui eu tenho que colocar uma pilha, acho que ele vai ficar aqui por enquanto, eu não sei se eu coloco ele aqui ou ele lá, mas como já tinha um parafuso ali, eu pendurei ele ali. É isso aí, pessoal. Hoje é outro dia. A gente já está saindo para ir na missa, mas eu queria finalizar esse vídeo aqui e mostrar para vocês como que ficou ali. Se vocês gostaram desses vídeos assim decorando a casa, colocando curtinha, comenta aí que a gente mostra mais para vocês. Um beijão. Até a próxima.